Eu sou o Norberto tá. e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente veio trazer para vocês Uma listinha com os melhores Filmes das nossas vidas Mas é responsabilidade, viu? Porque a pessoa É o filme da vida É uma coisa que pode mudar com o tempo Hoje a gente pensou nisso, né? Pode ser que tenha um que a gente tenha esquecido Aí releva, tá? Vamos só na frente. É, na frente. na frente. O primeiro filme que eu escolhi é Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei se muitas pessoas já viram, mas eu acredito que algumas, muitas pessoas conhecem, pelo menos. Basicamente fala sobre poesia, sobre poemas, sobre sentido da vida. Aborda um pouquinho de suicídio, dilemas. E é um filme muito emocionante. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tão encantado pelo filme que eu assisti, eu assisti a ele oito vezes por dia. Oito vezes é um número que eu tô chutando. É esse ano, Mas. Eu <risos> Amei. Eu, eu decorei todas as poesias em inglês e em português. Eu criei uma turminha com os meus amigos que a gente... Era tipo poetas mortos, tipo assim, era o nome do grupinho E a gente escrevia poemas, foi daí que surgiu um livro que eu escrevi com, tipo, vários Poemas e poesias quando eu tinha o quê? 14 anos E foi eu, ótimo eu... É um filme, eu já... meu olho tá aqui cheio de lágrimas Tá, vou falar logo, senão você vai chorar aqui okay. e não vai dar certo O primeiro livro que eu trouxe se chama I Am Sam, super antigo Eu acho que foi um dos filmes que eu mais chorei na minha vida mal, é A história é sobre um pai que ele tem uma tipo deficiência. E o cérebro dele é como se ele tivesse equivalente a, sei lá, 6 anos de idade, alguma coisa assim E aí a mãe da menina abandonou eles, ele vai criando a menina Só que começa um embate aí, quando a menina fica mais velha que ele, assim, como é que vai ser? E aí tem uma questão judicial, porque querem tirar a guarda dele, é muito emocionante Esse aqui é um pouco mais difícil de as pessoas terem visto, né? Mas é o filme Amor, na tradução, né? Em francês, que é a língua original dele, Amour é um filme muito bom, que vai tratar a história desses dois idosos e a vida deles, basicamente, o dia a dia deles, quão forte é o amor entre eles dois, até que ponto pode chegar o amor entre duas pessoas. É um filme muito emocionante, que me fez chorar muito. Enfim, eu fiquei sem saber, sem, procurando sentido pra vida depois que eu terminei de ver esse filme. É engraçado porque ele é um filme tipicamente francês, de... é um filme. porque assim, quem gosta de filme americano... E tá acostumado com americano um estranha, ritmo diferente. Estranha muito, porque o ritmo é muito diferente. Eu costumo dizer que o cinema francês ele contempla muito a vida. Assim, é, é. é uma coisa muito reflexiva que não tem uma moral. Esse filme é muito isso, é muito, mas é muito bonito. Você assim. para e reflete muito sobre várias coisas. Muito belo. Muito belo. Assim, no sentido <risos> amplo da palavra. O é. segundo filme que eu vou dizer aqui vai ser Crash no Limite. Eu não, não lembro de jeito nenhum sobre que se trata em si, porque tem uma inspiração. ele traz vários núcleos que se entrelaçam. Foi a partir desse filme que eu descobri que eu amo histórias não lineares, são várias histórias e eles vão se entrelaçando. foi um filme que marcou muito a minha vida. O último filme que eu vou citar aqui nesse vídeo é uma animação e é Divertidamente. Quem já assistiu esse filme, a voz embarga, sabe? Porque é muito bom, é emocionante. O filme, ele é impecável. Trilha sonora, animação, o enredo é muito bom. Os personagens são muito cativantes. É sem palavras, ele faz você pensar sobre várias coisas, ele faz você refletir, ele tem uma moral bem definida, ele tem uma coisa que faz as pessoas gostarem dele, todo filme me faz chorar, não sei dizer não. Falar sobre chorar, podia mudar o título do, do vídeo para o filme que você né? <risos> não chorar. Enfim, o meu terceiro filme, também é um filme francês, Os Intocáveis, foi um filme que me marcou muito, pra quem não conhece é uma história verídica, um cara super rico que é tetraplástico, de repente chega um cara que não quer nada com na vida só quer que eles assinem um documento pra dizer que ele fez uma entrevista de emprego e aí o tetraplástico vê que o cara não tá nem aí e que é super diferente de todos os enfermeiros porque geralmente são enfermeiros que cuidam dele e ele faz um desafio não, fica aqui cuidando de mim aí o cara não, vai certo, ele não, fica aí fica, por dinheiro Lógico, mas aí, com o passar do tempo Lógico que eles criaram um laço ali E a história é muito emocionante E você pensar que é uma história verídica, eu acho que piora pior porque você sabe que aquilo foi real <risos> Que é um só passou por aquela situação Mas é um filme muito bonito Meu Deus do céu Então é isso aí pessoal, esses foram alguns dos filmes que marcaram né As nossas vidas Se você curtiu, não esqueça de deixar um like aqui embaixo Se inscrever no canal se não for inscrito Não esqueça que a gente tá em veda Então tá tendo vídeo todos os dias até o final de agosto Siga a gente em todas as redes sociais Sociais para ficar ligado no que tá rolando por aqui e valeu! valeu. O signo. Okay, okay. <risos>